Como experimento, eu liguei o Motion Blur e volumétricos e deixei tudo no máximo Que tipo, segundo uh, Digital Foundry, o negócio é bem feito Mas, é, no sentido do Motion Blur, eu acho que isso pode realmente, genuinamente, ajudar no senso de velocidade aqui Porque, tipo, eu sei que todo mundo diz, uh, desliga o Motion Blur porque é ruim, etc, e eu compreendo Uh, deixar as coisas borradas não é necessariamente algo que você quer... Porque eu parei ali, eu não tenho a menor ideia. Uh, não é necessariamente algo que você quer que aconteça, mas... Uh, e aí, é, em sentido de uh, sensação de velocidade, meio que tem o seu lugar. Tipo, por exemplo, se você for jogar... Uh, Forza... Por que o meu boost não funcionou ali? Isso foi bizarro. Ahn... Uh, por exemplo, jogar Forza Horizon, ele pode acabar, tipo, com uma sensação mais devagar uh, do que algum pode, uh, Need for Speed velho, com consequência... Meu, a câmera aqui realmente não tem a menor ideia do que eu tava fazendo. E eu também, obviamente, não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, Estava tava só insistindo e por ali, mas tudo bem. Enfim, oh yeah, eu liberei mais uma outra esmeralda. Isso é algo uh, importante de se ter em mente aqui. Espera um momento. Ok, deixa eu descer aqui rapidinho, porque o que com isso aqui? Se eu destruir isso, eu ganho um monte de anéis, o que... Ok, certamente é bem longe de ser... A coisa mais interessante do mundo que eu podia pegar ali, mas tudo bem. A propósito... Uh, esse... Bom, eu ia dizer que esse inimigo... Ele me matou? O quê? Tipo, eu não tive nem a chance de sair dali, mas tudo bem, tanto faz. Isso provavelmente fez eu perder o que eu ganhei ao lutar contra aqueles inimigos. Isso absolutamente fez eu perder o que eu ganhei ao lutar contra aqueles inimigos. Eu quero saber... Vai ficar é, perdido para sempre. E essa é a história. E é, o... a hora de você apertar o botão ali para você ser lançado uh, daquele negócio. é Acho que o mes... na mesma hora que você faz no Generations. Então é razoavelmente fácil você saber exatamente o momento correto, mas é, yeah, tem simplesmente um monte de medalhas no lugar inteiro, é realmente fácil você se perder no que você fez, o que não fez, mas enfim eu estou particularmente interessado nesse momento em ver o que é isso uma chave ok, não é tão interessante quanto o que eu desejo, pera, isso foi em si suficiente, sim, isso foi suficiente pra gente desbloquear uma esmeralda do caos ali ok, tudo bem Basicamente, eu acho que, tipo, o jogo divide as esmeraldas que você coleta, que alguns você uh, consegue com amigos e outros você consegue simplesmente através de chaves e é assim que a coisa funciona. E é yeah, absolutamente fiz isso aqui da maneira errada, mas eu não estou nem aí porque deu certo. Ah, uh, ok. Como é que eu chego ali em cima? quer saber. Provavelmente é melhor a partir daqui. Olha ah, essa mente fica fazendo uma... Jogo, jogo, jogo, por favor. Eu não quero ver o que aquele inimigo está fazendo. Ele remotamente me interessa. Definitivamente sou. Pera, pera, pera um momento. Eu estou interessado, no, inst... no entanto, no que está acontecendo aqui. Isso parece um ponto de interesse. Ok. Simplesmente tem uma chave ali e mais um outro ponto de interesse. É, yeah, um monte desses... Vai permitir que eu libere mais Knuckles eventualmente. O que é importante. Ih, já é de dia, bom. Eu. Huh, será que isso aqui é tipo uma esmeralda que está Oh, isso. Isso certamente vai ser um evento que a gente vai ativar com Knuckles, não é? Isso simplesmente parece o tipo de coisa que vai acontecer. Enfim. Ah, já que eu tô mesmo. Tô simplesmente indo. Em direções e tudo bem, eu vou liberar parte do mapa aqui de repente. Ok, beleza. Mais um desses, extraordinariamente simples, e honestamente, duvido que isso aqui se torne uh, difícil eventualmente, porque isso aqui é basicamente a versão mais fácil do universo inteiro da do minigame de paraquedas de Pilot Wings. Bom, eu disse minigame, mas aquilo é, tipo, uma parte significativa daquele jogo, então... Ah, é simplesmente no modo do jogo. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra, mas... E eu tava indo em direção à Esmeralda Vermelha, mas... Sei lá, tipo, de repente eu estou indo pra cá, então tudo bem, vamos simplesmente ir por aqui. A gente não tá no ponto onde a gente já explorou a maioria do mapa... Igual na ilha anterior, então. Eu yeah, é simplesmente fazer isso. Como é que? É? Como é que eu acesso aquilo? Eu não sei. E também pouco me importa. Porque eu tava querendo aquilo e é yeah, E assim que você chega aqui, então. Quer saber? Eu disse pouco de import, me importa, mas isso é uma mentira. O que é isso? Ah, o que é isso? Oh, eu tenho que segurar o botão. Isso ativou! Negócio que eu nem sabia que existia Ok uh, Bom saber que essa maneira de liberar o mapa existe e... Uh, tem uma fase ali Tem o Knuckles e tem mais coisas pra liberar Primeiramente, deixa eu ir em direção a esse mapa porque. E yeah, é ok, eu tenho uma engrenagem aqui Aí depois eu vou ter que dar um jeito de caçar mais engrenagens Quer saber, tem um chefe aqui Então tá ótimo ah, A propósito, tipo, eu lembro que eu chamei... Uh, os chefes de genéricos uh, da última vez Mas, tipo, não é exatamente a maneira correta de... O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei o que tá acontecendo Esse chefe parece... O chefe de Icaruga Ok, tudo bem uh, Não, não está tudo bem Tipo... Ok, é pra simplesmente ficar batendo... Dessa maneira constantemente nele, porque certamente eu consigo fazer isso, mas não é super satisfatório. Peraí, dá pra eu... Não, não. Tentando fazer... É... Ok. Deixa eu tentar repetir isso aqui novamente, porque, yeah, isso foi péssimo. Espero que eu não tenha perdido muita coisa. Não, não, acho que o jogo salvou uh, tranquilamente... Em um bom momento Ok, tem uma fase ali uh, Realmente fantástico Deixa eu Lutar contra esse chefe No entanto Adoraria saber Como O jogo Quer que a gente lute aqui Ok uh, Primeiramente Eu vou ir atacar E Pera aí Ataca, aperta L2 E ah não Isso Isso não faz muito Deixa eu Pera aí. Será que tem como Não, e eu não tenho nem chance De fazer O loop ali nem... Ok tu... Pera aí eu acho que tem um componente... Oh, ok. É só a gente fazer isso e dá pra você atacar várias vezes. Aí você derruba ele e ele fica completamente tonto. E, ok, tudo bem. Eu compreendo completamente. Pera aí. Ah, isso se repete novamente. Ok, eu... Isso é simples. Isso é realmente simples. Eu só tenho que, tipo, jogar melhor. Oh, de... E ele está jogando... Projéteis de Nier agora, ok. Aham, aham, aham, aham, aham, aham, aham, aham, E quanto tempo exato? Ok, maravilha. Isso é ele. Agora deixa eu somente tipo desviar e atacar. Desviar e atacar. Por que? Por que o jogo não mirou? Qual é? Ok, yeah, eu vou simplesmente ficar repetidamente espomeando ali porque, yeah. Não, aquilo não deu certo, o jogo não estava reconhecendo que eu estava perto de um inimigo ali, isso só me atrapalhou, e aí eu não reconheci... É difícil entender onde o Sonic está aqui, isso é o maior problema desse lugar inteiro aqui, sem dúvida alguma, simplesmente um monte de coisas acontecendo aqui, ok. É dessa vez deu certo... Era só isso que eu queria fazer. Porque, tipo, isso faz um monte de dano e altamente spamável. Tipo, eu poderia ter acabado com ele facilmente em dois ciclos, mas, ah, não fiz. Ah, eu poderia ter tentado fazer um Cyberloop em volta dele também. Isso parece o tipo de coisa que, sei lá, talvez fosse fazer eu conseguir... Ah, o jogo realmente fica borrado com o... Motion Blur ativado aqui, não é verdade? <risos> quando você está correndo. Bom, seria esquisito se tivesse Motion Blur quando você estivesse parado, considerando que é porrão de movimento, mas... Ah, tudo bem. Eu provavelmente vou desligar isso ah, num próximo episódio, pra simplesmente deixar isso aqui como... Uma comparação, mais do que qualquer outra coisa. Meu, eu tô achando um monte de simplesmente chaves que você consegue ativar com facilidade. Ah, como eu chego ali em cima, no entanto? aí, deixa eu só prestar um pouquinho mais de atenção no que eu estou fazendo. Porque eu acho que é só saltar longe ali e a gente vai conseguir chegar ali tranquilamente. Eu, eu não sei. Ah, não necessariamente. Ok, ah, yeah, o jogo te leva na direção completamente errada ali, então quer saber, tudo bem, deixa eu só, uh, yeah, sai escalando por aqui, tá funcionando muito melhor do que eu imaginava a propósito, e olha só, tem uma sequência inteira de atividade, peraí, inclusive uma mais que eu não tenho chaves suficientes pra acessar, eu estou frustrado, <risos> Que eu me esforcei tanto pra isso e não é algo que eu posso acessar. Oi, oh! certo que agora tem um atalho conveniente. Ah, qual era o plano original mesmo de você ir pra lá que o jogo queria que você fizesse? Eu não tenho a ideia, mas... Hora de ir pra cá que... Vai levar é a gente pra onde exatamente. Ok, simplesmente a gente consegue uma medalha, fantástico. Tem um oásis aqui a propósito. É yeah, um oasis com um desses camaradas aqui, mas será esse tipo de lugar parece o tipo de lugar onde você vai encontrar o um Big? O Big provavelmente é perto de um oásis que você deve encontrar ele? Ou será que não? Porque você é meio que teleportado toda vez que você consegue um desses portais, então, Yeah, não, provavelmente estou enganado nesse aspecto. Ok, casualmente Light Speed Dash ali E nós temos uma fase, só deixa eu Pegar isso aqui rapidamente Eu disse, pegar isso aqui rapidamente É meio fácil Como é que é? Você acabar não fechando O seu Psy Loops Simplesmente pela maneira que tudo funciona Sonic tendo Tremelix ali ah, Realmente é algo que ah, Foi uma aflição Que ele ah, contraiu Em algum momento Entre Uh, Sonic 3D Blast, Sonic Adventure, ou será que tipo, entre Sonic Jam e Sonic Adventure, agora que eu tô pensando uh, em termos de jogos 3D? Eu não sei, mas uh, se eu tivesse prestado mais atenção em datas de lançamento, eu teria uma certeza maior, mas enfim... Vamos entrar aqui e fazer uma fase de verdade aqui. Eu continuo com a mania... De chamar elas de fase de verdade, o que absolutamente não se aplica, considerando o quão curtas elas são, mas... Uh, tudo bem, eu tenho que conseguir mais de 100 anéis para conseguir a missão de anéis aqui. E yeah, é, tipo, basicamente só na primeira fase eu tive alguma dificuldade com relação a isso a propósito do Green Hill Zone. De novo, Green Hill Zone nunca termina, não importa o que você faça. Peraí, isso aqui... Parece design original Não, não é Só que é Sky Rail. Eu lembro de ter ouvido falar, alguém mencionar Que tinha uma fase com... Isso absolutamente é Sky Rail Com a mola escondida ali Meu, genuinamente bizarro Ter uma fase de Sonic Adventure 2 Uh, aqui em Sonic Frontiers em estilo boost. Eu até agora não achei nenhum anel vermelho e isso me incomoda profundamente. Tipo, já, já era pra eu ter encontrado mais de um anel vermelho aqui, não é? Acredito que sim, mas o jogo. discorda. Ah, mas. é. Yeah, eu. Eu não sei qual caminho que eu devo tomar aqui. Tem, tem simplesmente caminhos. E caminhos e opções. E nenhum desses caminhos e opções está me levando ao que eu quero. Que é anéis vermelhos. O que me incomoda profundamente. Ok, deixa eu pegar o checkpoint aqui. E abrir isso aqui. E com esse Lightspeed Dash a gente consegue... Ah, nenhum anel vermelho ainda. A preocupação somente aumenta. Porque, tipo... Eu, isso... Que... Câmera. Ag! Ah, meu, agora não dá mais pra subir ali em cima. Isso. Ok. Certamente tem um modo de chegar ali em cima mais tranquilamente, não é? Ah, eu não sei. A propósito, também não sei como conseguir saltar ali de boa. Pera aí. Oh, peraí! Isso, isso é um anel vermelho ali? Não, não é. Aquilo é um ponto completamente inacessível, mas. E yeah, é, você. Se não tiver cuidado, fica meio fora de controle nesse Star aqui, mas... Oh, meu Deus, acaba de perceber. Tipo, isso aqui é a fase mais longa desse estilo que a gente teve até agora. E o motivo disso é porque isso é uma fase de Sonic Adventure 2. <risos> uh, até agora, nenhum anel vermelho. Ok, o que raios está acontecendo aqui? Eu tô pegando... Caminhos bem alternativos. E não estou vendo anéis vermelhos. Oh, meu Deus! Nós temos o primeiro Esse é somente o segundo anel vermelho? Ah, ok. Quer saber? Eu provavelmente não deveria me preocupar muito aqui com isso. Porque... Yeah. Quer saber? Eu fui para aqui, sem dúvida alguma. Mas eu estou interessado nisso aqui. Oh, novamente. É fácil você ficar... Fora de controle se você não tiver Cuidado, e é fácil você ficar Fora de controle mesmo Se você tiver cuidado que aqui peraí, eu... Ah, quero mexer um pouco A câmera em alguns lugares Aqui, mas Tô meio que yeah, Lembra que eu disse? Câmera, peraí, Sonic não, não é essa direção aqui Eu meio que Ih, Aquilo não existe um, O que eu queria Fazer aqui, na verdade Era atingir essa sequência de Buzz Bombers que só me deu 10 anéis, então. Ok. Eu sinto que eu tô me esforçando demais aqui pra conseguir tudo e, honestamente, isso aqui é meio que instinto causado por trauma de Sonic Adventure 2. Simplesmente. Ó, oh, qual é? Peraí, o quê? Hum. Genuinamente surpreso que dá pra você cair ali e sobreviver ainda bem que tipo não preciso me preocupar com uh, vidas nem nada pera aí não tinha vários buzz bombers ali que eu poderia utilizar para chegar no outro canto a resposta parece ser não simplesmente tava vendo coisas aqui o que é fácil de ver considerando toda a poluição visual isso aqui na fase ok eu perdi um outro Outro anel vermelho em algum canto. Não tenho a mais remota ideia de onde, mas certamente eu perdi. Meu, ok. Tenho que começar a esforçar pra pegar anéis aqui. Porque eu acho que eu vou terminar a fase sem conseguir uh, todos os anéis que eu queria. Isso certamente será algo ruim se acontecer mais. E yeah, ok. Outro anel suficiente na cara. Quer saber? Provavelmente... Tô dizendo como é... Fácil você ficar fora de controle aqui. Qual é? Eu só queria... Não, é isso que acontece quando, tipo, você tem um tipo de controle para uma parte do jogo e outro tipo de controle para outra parte do jogo. Às vezes as coisas simplesmente não dão certo. Ah, mas é yeah, a única. Ou oh, eu não consegui literalmente nenhuma das missões. Isso foi péssimo. Ok, tudo bem, tanto faz. Isso foi somente porque eu usei meu cérebro demais. Hora de simplesmente. O Gabuga vai pra frente casualmente. Ou oh, não está aqui? Ok. Certamente eu não devo conseguir tempo. Aqui dessa vez, mas... Uh, tudo bem. Wow! Oh, aquilo foi simplesmente um foguete ali. Eu pensei que aquilo ia ser uma gimmick, mas não. Definitivamente não. A propósito, esses... Uh, negócios de home attack que você tem que utilizar são realmente tronchos aqui. Será que foi troncho? Também, tudo ali. Completa... Completo fracasso em utilizar o home attack ali, e basicamente, nada deu certo como consequência. Pera aí, eu sei que eu tentei atacar esses inimigos, e yeah, não. Atacar aqueles inimigos ali, não é a coisa que eu apertei! Eu tô apertando o um círculo! E o Sonic não tá fazendo stop. Por quê? Isso é que eu já percebi que... aconteceu diversas vezes que eu não compreendo completamente o que você pode ou não fazer, às vezes, algo Travou os meus controles ali O que travou os meus controles ali Eu não sei, a propósito Ah, uh, yeah Nossa, aqui realmente perigoso De se utilizar uh, Nesse lugar, devido ao jeito Que tudo está acontecendo, mas Olha, pelo menos Que eles uh, boss Bombers te atacando ali, eu acho que aqueles Eram Stingers, não boss Bombers, mas uh, Tudo bem Ah, uh, Câmera? Quer saber? Deu certo. Não vou reclamar. De maneira alguma. Ah, peraí. Deixa eu ir pra esse caminho aqui. Porque provavelmente é aqui que está o outro anel vermelho. Mas... Ok. Estou feliz que a gente tenha... Sério? Simplesmente de... aqui? Tudo bem. Que tenha esse estilo de fase com mais substância aqui. Se bem que, tipo... Isso aqui também está demonstrando bem claramente o tipo de fraqueza que esse jogo tem com seus controles, às vezes. Seria o ideal se você pudesse uh, controlar como os seus controles são, da mesma maneira que uh, você pode fazer uh, no mundo aberto, mas... É, tudo bem, paciência. Novamente, eu digo que... Logo, logo, em breve... Yeah, vai pro lado errado novamente. Logo, logo, em breve a gente vai ter mods. Que vão me permitir que a gente passe por lá de boa. Ah, uh, será que eu vou conseguir o Sem Anéis se eu... Meu, pra falar a verdade, eu acho que não. Simplesmente porque eu acabei morrendo ali de bobeira, mas... Uh! Exatamente Sem Anéis. Ok, depois disso... Eu vou ter simplesmente que me concentrar... Sonic, não! Eu ia dizer que eu ia ter que simplesmente que me concentrar em, em rápido. Ah, então, tudo deu completamente errado. <risos> oh, que coisa triste. Eu, eu simplesmente pensei que, tipo, o portal, eu pudesse acessá-lo ele tivesse uma hitbox maior, porque, tipo, geralmente, portais de fim de fase tem hitboxes bem imensas em Sonic. Ah, definitivamente não foi o caso aqui, mas tudo bem. Paciência. <risos> Olha, só vou dizer mais uma coisa. Ah, Green Hill certamente é a estética errada para essa fase. Com certeza, mas... Ah, não. tô realmente feliz de estar tá gastando tempo substancial aqui numa dessas fases. Ao invés de simplesmente ser... Ups, acaba num instante e tudo se vai. Oh, com licença, eu não queria ter que ficar daquela maneira, mas tudo bem. Paciência. Ah, será que rápido e por aqui? Ah, provavelmente não. Meu, eu acabo de perceber que eu também não prestei... Atenção suficiente no tempo Que o jogo quer que a gente faça aqui Deixa eu ir aqui Porque é isso, isso é mais rápido E mais seguro do que O que eu tava fazendo ali Ok? Pega os anéis e... Ok, acho que agora eu não vou ter que tipo, Me preocupar Ativamente em pegar anéis Eu vou simplesmente seguir Em frente usando o turbo E vai dar tudo certo E esse caminho... Vai ser mais rápido. Perceber uma coisa. Perceber uma coisa importante. Basicamente, quando você aperta o botão para fazer o pulo duplo, tipo, você não pode mais fazer o home attack imediatamente. Você perde a chance. O que. É esquisito. Mas certamente é o que está acontecendo aqui. O que me frustra a propósito é mais rápido. É bem mais rápido fazer isso. Eu não sei, porque sequer a opção de fazer qualquer outra coisa além disso existe, mas, yeah. Uh, eu tô com muito menos anéis do que eu tinha na primeira tentativa, mas certamente o suficiente pra pegar sem até o fim, eu acredito. Bom, tudo faz, não vou me preocupar tanto, mas, yeah, eu, eu acho que eu finalmente compreendi a nuance verdadeira de como tudo funciona ali. Ah, será que tem, tipo, um botão específico que você ativa aqui que faz você se agachar sem utilizar boost? Porque acredito que isso potencialmente pode ser útil. Não tenho certeza se vai ou não, mas... Ah, quer saber? Eu acho que eu não vou conseguir o Sem Anéis. Tipo, você tem que conscientemente caçar... Os anéis nessa fase, se você quiser. Então, yeah, não. Yeah. Oportunidade definitivamente perdida. Aqui. Pera aí. Por quê? Por que o Sonic não pulou ali? Simplesmente, toda velocidade, toda a possibilidade de utilizar comandos, se foi completamente ali. Ah. Tô dizendo, tem... Tem umas coisas arbitrárias... Nesse modo que eu não entendo. Ok, 1,46. Só falta ser um em 45 tempo. Não era 1,45 tempo. Oh! Oh, uau! Wow! Isso era um tempo tão absurdamente generoso. Ok, agora eu só preciso uh, pegar anéis e vai estar tudo ok. Meu! Isso aqui é uma fase uh, desse tipo que vai ser uma porcentagem inteira do vídeo. Nunca pensei que este momento chegaria. Mas este momento está aqui. E, para falar a verdade, isso é bom sinal uh, para as coisas futuras que a gente vai ver nesse jogo. Tipo, na primeira ilha era tudo, é, tudo fácil e tranquilo e curto. que a gente chega na segunda ilha, a situação já melhora bastante. Sabe o que eu percebo também que não tem nesse jogo? E acho que seria legal monitores de escudo, considerando que umas, uma das missões é simplesmente manter os seus anéis. Tipo, se é legal o jogo uh, colocar alguns desafios extra uh, arriscados que te dão a recompensa de algum escudo para te ajudar nessa missão, mas tipo, uh, provavelmente nunca vai ser realmente difícil. De se executar a ponto de necessitar isso, mas tudo bem, a propósito, yeah, vamos simplesmente usar um boost aqui, um boost aqui, e eu já basicamente tenho a quantidade suficiente de anéis, ó, oh, qual é? Nunca vou conseguir pegar aqueles anéis, por mais que eu tente, ok, só faltam sete. Ok, Sonic não estava fazendo home attack naquele inimigo Por algum motivo Ele fez um home attack extra Ali também, como se eu estivesse jogando Dark Souls Por alguns momentos Mas é, simplesmente vai pra cá E é Tranquilo Yeah Primeiro, vá pro chão Depois, utilize o boost Caso contrário, não vai dar certo É ah, isso... Isso exigiu muito mais energia do que eu imaginava. <risos> ah, mas é, como vocês podem observar aqui, eu tirei o treinamento uh, tá ali. Eu acho que eu já... Tinha mencionado isso, mas... Oh! Já posso pegar a esmeralda cinza. Beleza. Uh, não é, tipo, bem aqui. É, simplesmente bem aqui que tá a esmeralda. Então é só eu ir que vai dar tudo certo. Eu já tenho o um atalho ali, etc. Eu posso... Pegar uma medalha aqui, tranquilamente, e... Ok, isso simplesmente aparece ali do nada. O que, francamente, é meio esquisito, mas tudo bem. Funciona, e é isso que importa. Uh, pegando, casualmente, Esmeralda, Sora de Ordem. Será que isso vai fazer uma cutscene acontecer? Não exatamente. Ah, agora a gente tem que falar com o Knuckles. Agora, a uh, missão completamente... O que, que é isso que eu estou observando ali? Eu não sei, mas aquilo parece interessante pra caramba. Então, yeah, eu vou. Eu vou tentar ver como chegar ali. Yeah, por favor... Yeah, yeah, yeah. Você simplesmente escala por aqui. Vai por algumas molas. Isso vai fazer a gente chegar ali no ponto com a esmeralda? A resposta é. Quer saber? Parece que sim. Oh, e agora eu tô com 31 de pontos. Ah. Significa que eu posso fazer o Cyberloop rápido e o chute giratório. Yeah, não! Definitivamente vamos fazer o chute giratório. Pressione. R2, círculo. Ok! Bom, isso foi extremamente simples. Me pergunta exatamente. Quando isso vai ser útil, mas é só. Uh, utilizando o próprio jogo em si pra gente saber. Ó, oh, a propósito, eu tinha escutado cocos, eu. Uh, pensei que uh, eram alguns que eu podia coletar, ao invés de serem os que eu já tinha coletado. Ok, eu acho que eu já tenho medalhas suficientes para tranquilamente uh, acessar o Knuckles, não importa, não importa o que eu faça, mas... Ok, uh, não perco o foco. E yeah, a esmeralda vermelha ali? Uh, quer saber? Deixa pra lá. Considere... Uh, meu foco completamente perdido. Porque eu, eu quero saber o que razão é razão ali. Mas para isso... Oh, nós temos um extraordinário quebra-cabeça aqui para a gente fazer ele. É realmente extraordinário. E agora eu vou simplesmente dar um pulo aqui. Oh, não! Eu, eu consegui falhar nisso aqui. Incrível coisa. Minha. Não, para falar a verdade. Yeah, você simplesmente faz isso e elimina... Tem que parar de, tipo, me fazer de idiota aqui por uns instantes. Ali é onde você termina. Tipo, eu acho que isso era bastante óbvio, mas... E, ah, não, tava tentando, tipo, fazer algo utilizando basicamente 0% do cérebro. Sendo que, tipo, tenta pelo menos alguma coisa mais. E, ah, não, isso aqui é um segmento... Entre... Oh! Pra falar a verdade, aquilo vai levar... Uh, pro pedestal da esmeralda branca, não é? Certamente isso aqui não vai ser a única coisa que vai acontecer aqui, não é? Eu não sei. Bom, pra falar a verdade, isso não me levou pra realmente lugar nenhum. Mas uh, tem mais uma coisa aqui acontecendo que me recompensa com uma medalha. Ok, realmente super legal. Como é que eu chego ali? Através desta mola. Ok... Yeah, tem um segmento inteiro existindo aqui. Mas por quê? Eu me pergunto. Ou oh, momento completamente automático ali a propósito. Yeah, isso. Tipo, foi um lugar onde uh, uma quantidade de design certamente foi gasta aqui. Yeah, não, acho que realmente isso aqui era maneira. De chegar ali na Esmeralda Cinza, que eu completamente anulei. Tipo, eles capricharam pra fazer esse negócio todo aqui, eu simplesmente não. A propósito... Eu nem sei o que falar. <risos> Olha, é por isso que, tipo, ter uh, tanto controle assim... Pode ser um problema, eventualmente, porque eu simplesmente, casualmente, apertei para a direita ali. Isso não foi nem de propósito, mas... Ou oh, não, para falar a verdade, foi de propósito, especificamente porque eu estava tentando controlar onde eu estava, mas é não, não deu certo. Ou, oh? Oh, isso aqui é uma maneira interessante de se utilizar essas coisas aqui. Eu aprovo. Espera um instante. Ou será que isso vai levar a gente pra Esmeralda Amarela? Eu acho que isso pode definitivamente levar a gente pra Esmeralda Amarela. Ou não. Yeah, ok. Quer saber? Deu certo, é isso que importa. Isso não leva a gente pra Esmeralda Amarela. Isso leva a gente pra Esmeralda Cinza. E Yeah, ok. Tudo bem. Bom, eu ganhei conhecimento através disso. E é isso o que importa, no fim das contas. Uh, yeah, vamos... Simplesmente seguir por aqui. De boa, ir atrás daquela esmeralda vermelha antes que eu ignore tudo e me distraia novamente com algo absurdo aqui. Bom, pra falar a verdade. Oh! Pera aí, aqui não é o portal de pesca que eu estou observando aqui? Não, isso é um canhão que eu provavelmente. Ah, eu provavelmente preciso, tipo, do Knuckles aí o quê? Use... Oh! Ok. Use a paragem para ativar as bases de energia três vezes. Ok. Isso... É zero desafio. Mas tudo bem. Tipo, ok. Eu estou... Ah é, não, você simplesmente apertar L1 e R1 e fica invencível. É realmente absurdo. Mas tudo bem, paciência, eu não... Eu não vou questionar demais. Pera aí. Aquilo são cocos que eu posso tranquilamente coletar? Porque se forem... Yeah, ok. Mais aumento de velocidade fácil pra gente. Ah, e eu tô realmente chegando perto da Esmeralda Vermelha ali. Só deixa eu subir por aqui. Não, pra falar a verdade, indo por aqui o jogo vai deixar a gente onde... Uh, certamente por um lugar esquisito que... Ok, tem um quebra-cabeça aqui. Oh, um quebra-cabeça simples. Tipo, toda vez que eu vejo aquele negócio que indica que tem uma atividade para liberar a parte do mapa, eu penso sempre que vai ser algo uh, que vai exigir um pouco do meu cérebro. Uh, não é sempre que isso acaba acontecendo. <risos> isso é mais uma prova disso. Oh! Quer saber? Isso aqui é um desvio danado que se a gente continuar indo, a gente vai liberar uma boa parte do mapa, mas eu não estou particularmente interessado nessa atividade neste momento. Mas, ok, conveniente que tinha um corrimão aqui que deixa a gente aqui numa boa. Mas, é, subir ali em cima, como eu vou fazer? Provavelmente encontrando uma sequência de coisas ali primeiro, mas ok, deixa eu... Faz Cyberloop aqui, pera aí. Bom, na verdade eu ia tentar utilizar aquele ataque que eu acabei de liberar, mas tudo bem, paciência não faz tanta diferença no fim das contas. Bom, a propósito, uma coisa que eu mencionei falarem é que tipo, você ia liberar nesse jogo, eventualmente eu fui na direção completamente oposta, que eventualmente você ia liberar no jogo uma versão do ataque do Bounce Bracelet, e até agora eu não tô vendo basicamente nada disso. A não ser que, tipo, seja coisa que a gente libera quando salvar o Tails. O que eu não sei. A gente só realmente conseguiu coisas de combate aqui até então. Eu não sei. Peraí. Apertando. e yeah, eu tava pensando em apertar. Peraí, se eu fizer isso. Não, não, não. Eu tô. Tô complicando demais tudo. Deixa eu simplesmente me concentrar. Em pegar a esmeralda vermelha que tá quase aqui. Oh, mas tem aqui mais um segmento aleatório de fase jogada aqui. Oh, e virou 2D de repente. E yeah, é, isso é uma coisa que eu percebi. Às vezes tem alguns segmentos que uh, viram 2D e eles existem. Oh, isso é bidirecional a propósito. Pra onde é que isso tá me levando? Isso é estranho extremamente longe de onde eu estava querendo ir. Uh, jogo, por favor. Uou, o quê? Abduzido? Peraí, hã? Ei, isso roubou uma esmeralda. Ahn, um, não. Não, não, não. Absolutamente não. Peraí, porque eu não estou conseguindo mirar em você. Uh, e eu repito, porque eu não estou conseguindo mirar em você. O que eu tenho que fazer? Sai... Cyberloop aqui porque eu não tô, tô. não tô conseguindo fazer nada. O homem Ataque não mira nele! O que é isso? Ei, Ei! Será que eu posso. Um, eu não tenho a menor ideia. Pera aí! Oh! Ok, tudo bem. Eu compreendo. Era bem simples no fim das contas. Ok, não, não sabia que tinha inimigos que casualmente poderiam roubar as suas esmeraldas do caos, mas agora eu sei que tem. Uh, isso tá indo pra baixo demais, mas tem uma mola aqui. Então... Tá bom, teoricamente? Eu, eu, eu não sei. Eu tô meio que indo em direções aqui, sem saber o que raio está acontecendo. Eu sei que isso é basicamente maior parte do jogo é fazer isso, mas tudo bem. E agora nós estamos aqui, onde tem um quebra-cabeça inteiro. Pera, isso aqui é lugar onde tem knuckles? Não, isso aqui é um lugar onde eu ainda não posso fazer nada porque está bloqueado. Mas eu posso fazer isso, no entanto. Ah, tentei fazer no pior momento possivelmente imaginável, mas tudo bem. Ah, uh, e agora eu estou aqui. Onde é aqui? Não é onde eu quero ir, sem dúvida alguma. Onde, raios? Onde está a esmeralda vermelha? Isso tá tipo... Ok, é para lá. Mas para subir realmente ali, eu preciso... Eu, será que eu preciso terminar esse quebra cara... cabeça. Eu, eu não sei, eu vou simplesmente continuar... Subindo em direções aqui até eu subir ali no topo. Assim que eu subir no topo. Oh, é, de um desses lugares vai dar tudo certo. Oh, aí O que é isso? Eu tenho que, tipo. Apagar tudo. Yeah, ok. Eu acho que simplesmente um grande Cyberloop extra grande. Ou oh, não. Oh, ok. Um dois, uh, três, ou oh, é só uma ordem, não um número de círculos, tipo, não seja um completo idiota, num quebra-cabeça extraordinariamente simples. <risos> ok, liberamos mais uma parte do mapa, será que isso vai me ajudar a pegar a esmeralda de alguma maneira? Não, porque ela ainda não continua visível. O que é um problema aqui que atrapalha? Hum, yeah, ok, simplesmente continuando, sem ter completa noção do que está acontecendo. E... e yeah, onde? Yeah, quer saber? A gente está indo longe, mas tudo bem, tanto faz. Pelo menos eu estou liberando partes do mapa aqui. Oh, dessa vez você tem que atirar em dois? Ok. Com esse ângulo a gente faz o gol ali e com esse ângulo a gente faz o gol aqui. Extremamente simples. Muito mais simples do que eu imaginava. Será que, tipo, o ângulo de câmera uh, especificamente para onde você está apontando é o que determina? Eu... Eu não sei. Mas, enfim, deu certo. Uh, yeah, ainda... Ainda não sei. Pera aí. Uh, talvez... ou oh, pera aí, isso... Uh, não era isso que, eu, isso que eu tava mirando sequer remotamente, mas tudo bem. Ok, deixa eu. Saltar aqui. ambos uh, E não foi alto o suficiente. Pera aí, tem um balão aqui. Balão continua não sendo alto o suficiente. Ah! Eu estou indo ao contrário. A propósito, vale a pena mencionar isso. E ao contrário certamente não é algo ideal, mas. Oh, nós temos uma parte subaquática aqui. Meu, é realmente difícil ver debaixo d'água. E pra falar a verdade, tá parecendo mais difícil aqui uh, nesse episódio comparado aos outros. Então provavelmente isso tem alguma coisa a ver com a qualidade uh, volumétrica que eu aumentei. Um, ok, sim. Yeah. Temos mais uma cutscenes dessa aqui. E a gente consegue... Algo certamente que, que eu ativei pronto onde eu estou indo, eu, eu, eu não sei, estou completamente perdido. Eu tinha um objetivo em mente, agora eu não tenho mais. Simplesmente estou indo e aí eu estou vendo aquela esmeralda amarela. Um, eu vou coletar você eventualmente, mas no momento eu estou atrás de outros objetivos aqui. Ok, você pode. Subir por aqui, isso. Meu, tem uma coisa por aqui que faz você subir ali. Ah, só quero subir ali. Só isso. Não é super difícil. Ah, isso era a última coisa que eu queria que acontecesse. Quer saber? eu estou começando a pensar que para você chegar ali é só realmente... Depois de liberar... Seja lá o que está acontecendo aqui, porque agora... Oh, espera aí. Isso está parecendo um pouquinho mais promissor, mas ainda não tem... Como eu chegar ali em cima? Como eu chego ali em cima? Ag. Estou continuamente perdendo anéis, então recuperando uh, o máximo ali. Ok, quer saber? O jogo está dizendo pra gente falar com o Knuckles aqui então. Quer saber tudo bem. Eu irei falar com o Knuckles ali, porque é o que o jogo fala pra gente fazer. Então, a gente vai conseguir a esmeralda vermelha como consequência, né? É, yeah, provavelmente. Oh, e nós temos cocos com capacetes aqui. Com a outra unidade, eles estão tipo guerreando. Novamente, Sonic, do que você está falando? Geralmente, uh, cocos tem tudo a ver com conseguir esmeraldas. Pera aí, leve todos os cocos de volta para Só Sonic pode carregar quatro, vários, mas as torres também ficam mais rápidas. Ok? Ok. Novamente mais um minigame bizarro E aí a gente tava perto um do outro Mas agora não, é ok Tem 16 no total e Bom, isso já foi um péssimo Começo, mas ou oh, eles estão Especificamente ali Debaixo dos thumps Não tenho ideia de como Eles estão sobrevivendo A isso, mas eu prefiro uh, Não questionar, ok, eu acho que dá pra Eu pegar todo mundo aqui com tranquilidade Oh, isso foi arriscado e é tão arriscado inclusive que deixa eu simplesmente reiniciar porque eu aquilo aquilo foi péssimo Simplesmente péssimo Ok agora acredito que deve ser bem simples e fácil só tipo que só tem que tipo quer saber eu acho que o ideal é simplesmente fazer de um lado Aí depois... É, não. Simplesmente faz um waldo ao invés de fazer um zigue-zague. Não, não, não. O zigue-zague é mais eficaz considerando o tempo aqui. Uou! Por que eu estou tão absurdamente rápido de repente? Eu não imaginei que, tipo, o Sonic ficasse mais rápido também. Especialmente considerando... Oh, droga. Ok. Provavelmente é melhor eu fazer isso aqui em duas tentativas porque... Uau! Ou, oh, para acelerar as coisas, o Sonic pode carregar vários cocos. Tipo, eu sei que isso ajuda, mais. <risos> uh, não imaginava que isso fosse fazer o Sonic ficar mais rápido. Ah, uh, tudo bem, tanto faz. Quando eu começar a ficar meio fora de controle, é que vou tentar fazer que eu vou até o Knuckles, então volto e vai dar tudo certo. Ok, e yeah, as coisas estão mais rápidas aqui, sem dúvida alguma. Pera aí, eu fui atingido, o quê? É isso que acontece quando você não está olhando para onde está indo. Meu, aquilo ficou fora de controle bem mais rápido do que eu imaginava também. <risos> ok, espera. E coleta os cocos. Aqui, novamente, eu vou esperar. Eu não precisava ter esperado Mas tudo bem Simplesmente seja inteligente E... Oh! Proposta, eu coletei um coco ali sem nem perceber Como é que isso aconteceu? Eu não sei Meu! Sonic está genuinamente difícil de se controlar Você vê? Tudo bem Ah, pronto Coletei todos aqueles e agora... Só faltam mais oito Quer saber? Tem uma quantidade bem grande deles. Agora que eu tô pensando, então... Peraí, o quê? Ah, tô dizendo. Tipo, esses esmagadores têm um alcance bem maior do que eu imaginava. Ok, onde tem os últimos que sobraram? Tem um aqui e tem outro ali. Ok, eu tô começando a ficar fora de controle, mas... Tá tudo ok. Só. Siga Se... em frente. Beleza. essa <risos> aqui é, é basicamente o um episódio onde eu meio que complico demais as coisas. A propósito, esmeralda coletada. Nice work, Now, Viu? Exatamente o <risos> que eu disse. Onde tem cocos, tem esmeraldas. Yeah, Sonic a... já deveria ter aprendido <risos> nesse momento. <risos> Bom, Knuckles não exatamente consegue. Socar nesse estado Não, Jumenta Ele não sabe <risos> Tipo, sei lá Falar seria uma ajuda propositalmente aleatoriamente um chefe aqui Ok, quer, quer saber Vamos casualmente derrotar ele Porque ele está aqui Ok, eu já, eu já sei Derrotar esse chefe Está realmente tranquilo. isso é uma boa oportunidade para eu tentar utilizar um, aquela habilidade. Pera aí. Como exatamente eu queria que eu diziasse ali, eu não sei. Mas tudo bem. Não preciso me preocupar com isso de maneira alguma. Um, mas é, R2 aí depois Círculo, né? Yeah! Isso... Quer saber? Acho que não fez tanto... Quanto eu imaginava, mas tudo bem um... Ok, continuando aqui Isso... Ok, isso foi Realmente o que eu imaginava Dois ciclos, eu acho que tipo Dá pra fazer isso Em menos ciclos Eventualmente quando eu Aumentar a quantidade Porque eu não tava conseguindo a ele. E às vezes O jogo simplesmente decide que não tem Nenhum alvo válido na sua frente e eu não sei porquê, mas. Oh, novamente, eu deveria, tipo, tentar utilizar o Silump aqui em algum momento, mas paciência. Eu não estava segurando o quadrado a propósito para utilizar aquele ataque, mas uh, tudo bem, o jogo discordou e eu não vou reclamar disso. Espera aí um momento, acabei de ver um ponto brilhante de interesse ali e beleza coletada peraí, peraí peraí peraí o que é isso e como eu não tinha visto isso antes até agora eu não sei mas ei coletado ah, quer saber eu acho que isso aqui é um bom momento para terminar porque olha minha voz tá começando a ficar cansada e isso é um motivo de preocupação eu tô eu tô simplesmente encontrando umas 300 coisas Diferentes a cada instante que se passou. Que é aquela Isera? Uou, uou, uou. Calma aí. Tem uma Isera. Qual é a da Isera? Oh! Tinham cocos presos aqui. Um, ok, então. Tipo, existiam Iseras como... Essas em... Uh, na primeira ilha, eu simplesmente não vi. Eu não sei, mas enfim. Novamente... Perfeito momento para eu salvar o jogo. E no próximo episódio, eu acredito que a gente vai avançar mais na história. Uou, olha a quantidade de cocos que eu coletei.